se semanalmente, e muitas pessoas estão vendo melhorias em adesivos, principalmente holográficos. Eu não vou falar hoje sobre outros tipos de adesivo que não sejam holográficos, porque eu vou ser bem sincero, os adesivos holográficos comandam o mercado do cs 1 mas eu quero fazer um vídeo futuro analisando melhor adesivos dourados que ficaram insanos e adesivos brilhantes também, por isso me deixa um comentário aí se você sabe algum adesivo que ficou mais bonito no CS2. Hoje eu quero analisar uma categoria de adesivos que eu acho que eu nunca mostrei antes, mas mas acaba de subir muito de preço muito, muito mesmo, que são os Katowice 2019, e a gente já tá vendo na esquerda o CSGO e na direita o CS2 algo rolou com esse adesivo que ele está mais belo parece galera, que eles mexeram um pouco com a forma que o adesivo interage com a luz cara, é bizarro, esse adesivo ficou muito mais belo no CS2 Ei você, você quer ganhar 5 dólares de graça na sua primeira trade de skins? Então use o skinsmonkey.com use o link da descrição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 o nosso vencedor recebe uma caixa Com skins incríveis da Keydrop Temos também algo especial para todos os espectadores Com um código promocional acima Recebe 50 centavos para começar E 5% de bônus do depósito Ele é o adesivo mais caro de cartão 2019 entre os holográficos Por isso que eu comecei por ele E olha essa valorização Dia 22 de março foi quando foi lançado o CS2 Olha esse pulo de 127 reais Para um topo de mano, 200% quase Só que tem uma corrigida violenta De 300 30 já caiu para 220 portanto cuidado demais com os adesivos que eu tô mostrando agora fato é que se a gente compara como que eram os adesivos no CSGO aplicado na arma e agora no CS2 cara, parece que tá muito mais bonito o jeito que o adesivo reflete a luz eu sei que essa tela de inspect é legal e a gente pode ver melhor aqui os efeitos e tal mas eles mexeram nos efeitos holográficos de duas categorias de adesivos eu tenho certeza e essa é a primeira já já vou mostrar a segunda ainda falando de Cato 2019 Olha só a diferença do adesivo holográfico da Cloud9 cara, no CSGO ele era meio triste, agora no CS2 principalmente a parte da logo aqui da Cloud9, que a gente vai ver agora aplicado numa skin, ficou muito melhor, eu não sei descrever assim, tipo vejam a diferença, pensem por si próprios, olha só como é que melhoraram isso aqui no CS2, o azul do símbolo da Cloud9, da logo ele pula, tá ligado? Tá muito mais presente e mais brilhante realmente, cara, ó, esse efeito aqui parece que a gente não tinha direito no CSGO ou estava bugado eu já ouvi relatos de que alguns adesivos holográficos aí estavam meio Bugados no CSGO e a Valve Não queria consertar, Igual a galera Vendo isso, olha o que aconteceu com o preço Do Cloud9 holográfico de Kato 2019, ele pulou de 60 reais Para um topo de 250 Isso é muita valorização, mas agora desceu Bastante, tá custando 120 já, então 100% de valorização se Estabilizar aqui, né, e esse adesivo Tailu, ele também melhorou, ele sempre tá entre os mais Caros, porque a China manipula muito Ele, mas comparando a logo, né No CSGO pro CS2, cara Deu uma pulada aqui nos efeitos Holográficos, parece que a Valve acrescentou umas cores, cara, não sei. E pra mim, sempre que tem Tailu, tem manipulação envolvida referente à China. Então, ó, esse adesivo pulou em um mês de 60 para 270, e agora ele tá segurando em 170. Pode ser que caia mais ou pode ser que a China tente manipular mais. Olha isso aqui, meu irmão. E galera, eu também percebi, toda a comunidade percebeu, os RMR estão muito mais bonitos, pelo amor de Deus, cara. Olha essa comparação do adesivo da FURIA no CSGO pro CS2. No CSGO, parece que eles criaram efetivos holográficos no fundo aqui do adesivo que não tinha antes, tá ligado? E é visível, cara, nas skins esse adesivo ficou mais bonito. Para mim, os adesivos da Fúria são muito lindos, mas é bom ver essas mudanças na Cersei 2, né? Porque a gente tem realmente uma iluminação nova. E olha isso aqui, cara, ficou muito mais louco. Agora, se você tá pensando em investir nesses adesivos, cuidado. Esse aqui é um índice de preços de todos os adesivos de Catalhão 2019 juntos somados. E no último mês, cara, subiu bastante. Basicamente, somando todos os adesivos ali, deu 100% de valorização em um mês. E agora é possível possível que começa a corrigir esse gráfico dos adesivos de cap 2019 eles podem seguir o mesmo padrão desse gráfico aqui dos RMR a comunidade percebeu primeiro que eles estavam muito bonitos então a gente caça aqui o dia 22 foi o dia que esses adesivos rai demais o conjunto de todos os RMR somados passou de 128 para 280 dólares então todos os adesivos juntos basicamente subiram mais do que 100% só que olha essa corrigida que deu aqui meu irmão voltou para antes da Cersei 2 voltou para o que tava no dia 22. Então todo mundo que comprou aqui nesse topo se deu muito mal, perdeu muita grana. Esse site eu vou deixar nos comentários, é um site que eu tô estudando agora, que ele basicamente faz índex tipo fundos imobiliários, já ouviu falar index de fundo imobiliário ou index da bolsa. Se a gente analisa aqui os 300 itens mais líquidos do CS que eles colocaram para analisar, cara tá numa crescente muito boa desde o dia 22 que saiu o CS2, cara, subiu muito, subiu muito. Então aqui agora no canal a gente vai começar a estudar index de skins de CSGO. E como as pessoas estudam aí fundos tipo SP500, tá ligado? Eu tenho leve conhecimento em análise de gráfico e tudo mais, e dá pra gente fazer também análises assim como a galera faz aqui no mundo financeiro. Dá pra fazer e dá pra aplicar. Funciona do mesmo jeito com skins de CSGO. Isso aqui vai começar a ajudar muita gente. Então se inscreve no canal e ativa as notificações. Eu não conheço ninguém no Brasil que fala desse conteúdo, dessa forma que eu faço e de graça. Então é tudo muito bom, né, velho? Ó, tô até sem voz aqui, mas espero que vocês tenham entendido que a oportunidade para ganhar dinheiro no CS2, cara, ela tá aí, tem muitos adesivos, caixas e skins que vão subir, mas a gente tem que tomar cuidado. E pra saber se posicionar da melhor forma, tem que analisar mesmo. Então eu tô aqui pra ensinar vocês como que eu faço minhas análises para fazer meus investimentos, e aí vocês podem aprender também com isso. Se vê na próxima, um abraço, falou!